Cara, pois é, e você que passa pelas ruas, vocês têm que entender que morador de rua não é bandido. Muita gente associa morador de rua a bandido. E não é assim, uma família conversou com a gente e falou, não, ele saiu de casa porque estava se achando insuficiente. E aí foi morar na rua e acabou acontecendo isso aí. 19 horas e 10 minutos, essa e outras reportagens você encontra no r7.com. 19 horas e 10 minutos, cadê Matheus Ribeiro? Que já me deixou preocupado hoje. Doido para saber o preço da gasolina. <risos> meu irmão, muito boa noite. Tudo em paz? Boa noite, Fred. Tudo em paz, apesar dessas notícias que continuam doendo no nosso bolso, né, meu amigo? É, desse jeito, meu irmão. Bom trabalho para você. Ah, pra gostei da gravata, hein, Fernandinho? Ficou, ficou elegante, C né? Ficou internacional. É porque hoje é de notícia muito boa. Dia de notícia que a gente dá com um sorriso no rosto. Eu coloquei uma gravata especial. Tá chegando nossa hora, né? Um é. abraço grande para você, meu irmão. Bom trabalho para você. E equipe, tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Fui. Bom descanso, Fred. Até amanhã. E para você que segue conosco aqui no DF Record, seja muito bem-vindo. Você certamente já ouviu essa manchete hoje, mas ela é tão boa, mas tão boa que precisa ser repetida. Começou a vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal. E o DF Record começa com imagens do lar dos velhinhos Maria Madalena, no núcleo Bandeirante.